Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Praise the Lord. Em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Open your Bibles in 2 Timothy. Nessa noite, chapter 2. nessa noite, irmãos, eu quero que nós meditemos sobre a importância de sermos fiéis a Deus. To, tonight I'd like us to talk about a importância de ser fiel a Deus. O que significa ser fiel a Deus? Muitas pessoas pensam que ser fiel a Deus é uma parte da história, né? Eu vou repetir o texto para quem não achou: segunda Timóteo 2. Eu falei primeiro, errei. 2 Timóteo 2, versículo 1 até o 13. 2 Timóteo 2, versículo 1 até o 13. Ser fiel a Deus, nós, para sermos fiéis a Deus, nós temos que ser fiéis na totalidade da nossa vida. To be faithful to God means that we are faithful totally in every aspect of our lives. A Bíblia diz em Tiago que se nós formos seguir a lei, the Bible says in in James that if we go we follow The law. E se nós errarmos em somente um, se nós desobedecemos somente um dos mandamentos, we even just one of the nós já desobedecemos todos os outros. We então, de fato, será que Deus aceita a fidelidade parcial nossa? Será que é possível nós herdarmos uma parte da bênção e uma parte da maldição. Do you think a propósito, tem pessoas que dizem ou pensam que nós só podemos herdar as bênçãos e que não existem as maldições. Eu não quero entrar nesse debate teológico aqui. I don't want to have a theological discussion right Isso aqui não é um lugar de debates teológicos. This is not a place to have a discussion about theology. Mas esse é um lugar de anunciar a palavra de Deus. This is a place to teach the word esse é um lugar de se escutar a palavra de it's Deus. A place to listen to the word of God. Recebemos a palavra. We the word. A Bíblia diz que a palavra em nós é enxertada, ou seja, ela é plantada em nós. The Bible says that the word is planted in us. E é muito interessante. Não é natural nosso termos a palavra de Deus. It's, it's it's not a natural state to have the word of God in Mas us. quando nós recebemos a palavra de Deus, a palavra é como algo estranho em nós. But when we receive the word of God e ela tem o poder de transformar a nossa vida. Hebreus 4, 12. Hebreus Diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois fios. Word of God it is more powerful than a two edged sword. Isso é, é, muito importante nós entendermos. It's so important for us to understand. Ele tem poder para discernir os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. He has the power to understand our our mind and our hearts. E é muito importante que nós entendamos até onde vai a benção de Deus. And it's very important for us to understand until where goes the blessing of God. E até onde já não há mais bênção de Deus to what point there is no more e eu não quero eu não quero que você entenda as coisas de maneira equivocada não para mim não importa o nome que você dá não give to it, para o que nós damos o nome de maldição what we call curses. porque tem pessoas que pensam que nós podemos ficar no meio eu não recebo nem a bênção, mas também não recebo a maldição. I don't receive blessings, but also I'm not going to be cursed. Isso eu quero dizer para você que não existe. And I want to tell you that there's no such a thing. Jesus diz assim, quem não é por nós? Jesus, Jesus said, me, que, o que que é então? What happens? É contra. It, against é, me. é contra mim, disse o Senhor. Ele diz, quem comigo não a junta, está espalhando. Então é muito importante nós entendermos isso. E então, eu quero que nós leamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. E ele está dando conselhos a Timóteo. Ele está encorajando Timóteo. Porque Timóteo era um jovem. Because Timothy was a young man. E ele foi cuidar de uma igreja. E Paulo estava encorajando Timóteo porque era necessário encorajá-lo. And Paul was encouraging Timothy because era was necessary. Porque a situação não era fácil. Quantos aqui passam por problemas e tribulações, levante a sua mão. É. Aleluia. Todos nós. É. Na é verdade. Talvez você não gosta de dizer, você não gosta de contar. Talvez nós não queremos declarar os problemas que estamos passando. We don't want to declare the we're going Muitos adotaram aquela, aquele sorriso no rosto eterno para, para dizer que não está passando problemas. Eu quero dizer para você que Está ok se você chorar. Está ok se você estiver triste. se você estiver triste no meio da tribulação. The tribulation. Está é tudo bem se você It's chorar. Okay. It's okay if A you Bíblia cry. diz chorar com os que choram. The Bible says cry with the ones that cry. Assim que se você estiver passando uma tribulação, uma situação difícil, e você está sorrindo, ninguém vai chorar com você. If you're smiling, cry with you. Mas qual é, quais são os conselhos que Paulo dá a Timóteo? Nesse texto, ele fala muitas coisas, apesar de que eu quero me dirigir aos últimos versículos desse trecho. Nesse texto, ele aborda vários problemas, mas eu quero me em... The last, the few, the last ones. Eu quero que você veja o conselho no capítulo 1 um. I want you to pay no, chapter one. No, desculpa, no capítulo 2 versículo 1. Um. I'm sorry, chapter two, verse one. Ele diz: Tu pois, meu filho. Paulo está falando a Timóteo. Paul is to Timothy and says, you, then, my child, Você deve you se fortificar na graça do Senhor Jesus. by the grace. Ele está trazendo essa palavra para Timóteo. Dizendo que a graça do Senhor Jesus tem poder para nos fortalecer. Observe que se Ele está dando ênfase no fortalecer-se no Senhor. Ele está on the word on the fact of strengthening é porque de fato Timóteo estava enfrentando ou iria enfrentar tribulações. It's because Timothy was or was going to be facing tribulations. Todos aqueles diz Paulo na sua nas onde na, de suas cartas a Timóteo, todos aqueles que querem servir a Jesus fielmente. Paul says in letters to in one of his letters to Timothy that everyone that wants to serve Jesus faithfully vão passar tribulações e aflições. Então aqueles que não querem servir a Jesus fielmente não vão passar tribulações. Porque tudo é mais fácil. Você não precisa orar tanto. Você não precisa jejuar. Você não precisa jejuar. Eu não vou perguntar quantos aqui jejuam porque isso não é o caso. Mas tem muitos crentes que não jejuam nunca. But there are a lot of Christians that don't fast at all. Por quê? Why? Porque não precisa, pastor? Because that, eu vou pastor. jejuar para cantar na igreja? Am I going fast just to sing at church? Eu vou jejuar para nada, eu tô tudo bem na minha vida, eu tenho um ótimo salário. Everything in my life is good, I have a good paycheck Why fasting? E eu conheço muita gente que não jejua. E não há outro pipo deão festa e que até consegue arrumar alguns pretextos bíblicos para <laughs> não even, jejuar. E nem even find some excuses from from the Bible why they shouldn't fast. <laughs> Mas o dia que Deus permite, preste bem atenção. But the day that God allows, uma tribulação na própria vida da pessoa. A tribulation In that life. Quando um filho está muito doente. When a son is very sick. No instante ele arruma um jeito de jejuar. Very fast that they start fasting. É verdade. Vocês that true? Vocês lembram da história de Davi? Do you remember the story of David? Davi cometeu adultério. David committed adultery. Do adultério a mulher ficou grávida. From that adultery the woman got pregnant. E ele Fez como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia não diz que Davi estava preocupado, orando, porque ele não estava. A Bíblia não, ele estava A Bíblia não diz que ele estava jejuando. Ele estava para ele parecia que tudo estava bem. Até o dia que o profeta Natan entrou na sua casa. E o profeta então falou a sentença de Deus para ele. E dentro da sentença do profeta, diz, o menino que nasceu dessa situação morrerá. E o profeta disse, menino que nasceu dessa situação morrerá. Olha, interessante, e o menino adoeceu. And the child died, got sick. E o que, que Davi fez? E o que David fez? Entrou What did he em jejum e oração pela vida do menino. O ponto que eu quero que você entenda. Here, é que ninguém resolve fazer um exercício físico. Somente na hora que precisa fazer força. That to, to exercise, sorry, na, na hora que precisa fazer força. Time really Suponha que você nunca fez nenhum exercício físico. Let's Suppose here that you never então, Você está muito forte, não está? So are you gonna be strong? Músculos nessa região assim estão tem é very... <laughs> né? muitos outros tipos de músculos. A lot of muscles. E então você precisa levantar esse piano. So you have to raise this piano here. Então, espera um pouquinho que eu vou me exercitar aqui. So you say, hold on, I'm just gonna exercise a little here. E você se exercita por 10 minutos e vem levantar o piano. E you exercise for 10 minutes and you try to lift that qual vai ser o resultado, irmãos? What's gonna happen? Não vai adiantar nada. It's not gonna matter. Então o que eu quero que você entenda é o que Paulo está dizendo para Timóteo: fortaleça-se no Senhor, na graça do Senhor. Então o que eu quero que você entenda é o que Paulo está dizendo para Timóteo: aqui, para ele se na graça do Senhor. Exercite-se com antecedência. Exercise previously. Comece a jejuar hoje. You start fasting now. Busca a Deus agora. Seek the Lord now. Glame cry out his name. e no momento, na hora que chegar a tribulação você estará preparado assim Paulo também fala lá em Efésios capítulo 6, In uh, chapter 6 Paul says, ele diz assim que nós devemos estar preparados para o dia mau então é muito importante previamente nós Recebemos este encorajamento de Paulo a Timóteo. So it's very important for us to receive to understand this encouragement that Paul gives to Timothy ele, here. Ele traz muitos outros, muitas outras coisas aqui, muitos outros conselhos especiais. He, he very, uh, other here. Ele no versículo 2 diz o que você ouviu de mim, você fale para outras pessoas que sejam também fiéis. Said what you have heard from me in verse 2 in the presence of many witnesses, and go ahead and tell other people, teach others. É muito importante nós entendermos o conceito da palavra fidelidade, irmãos. I want you to understand the concept, the meaning of the word faithfulness. Que é fidelidade para você? What does that mean to you? Você é fiel à sua esposa? Are you faithful to your wife? Claro, pastor. Eu sou o homem mais fiel desse mundo. See, I'm the most faithful man in the world. É mesmo? É that true? <risos> E o que você faz? What is it that you do? Você é fiel à sua esposa só quando ela está perto? F... Ou mesmo que ela esteja a 3 mil milhas de distância? A fidelidade é para ser praticada 24 horas por dia. É ou não é verdade? Alguns, alguns de nós, por exemplo, eu não sei o que acontece com você, mas às vezes, até no sonho, o inimigo vem tentar, vem nos tentar. Mas acredito, nem nos meus sonhos esqueço que sou casado. Isso é muito importante. That's very important. Você sabia disso? Did you know that? Porque o diabo trabalha muitas vezes enquanto dormimos. Porque o diabo. Se, uh, often works when you're sleeping too. talvez você não saiba o que eu estou dizendo maybe you don't know what i'm saying mas o que eu estou querendo que você entenda but what i want you to understand tonight é que nós precisamos desenvolver uma vida de 100% de fidelidade ao senhor is that we need to develop a life of 100 100% faithfulness to god vale a pena is it worth o que você acha what do you think Vale a pena ou não vale? Tem muitas pessoas que pensam no momento da tribulação, não vale a pena. Tem gente que pensa, Deus me abandonou. Será que Deus te abandonou? Deus nunca te abandona. Ele tem uma promessa na sua palavra que diz, eu nunca te desampararei e nunca te abandonarei. He has a, a promise in his word that he will never abandon you. Mas o que, que pode nos impedir de ser fiel? But what can stop you from being faithful? Todas as pessoas quando se casam fazem uma, prom fazem uma promessa de serem fiéis, não é verdade? Everyone that gets married they make a promise to be faithful. Você já viu alguém que no altar diz, olha eu não garanto nada minha esposa? Have <risos> ever altar saying, you know, sure. Você já viu alguém fazer isso? When you undo that, e you você search. acha que a pessoa na hora que faz esses votos, ele tem a intenção de não ser fiel? Eu não acredito. I don't believe that. Eu acredito que todos que chegam ao altar estão apaixonados, amando e querem ser fiéis. I believe that everyone that comes to the altar to get married, they are in love with O grande problema é quando nós chegamos diante da tentação. The problem is when the temptation comes. A tentação não seria tentação se não nos tentasse. Temptation would not be temptation if it wasn't tempting. É ou não é verdade? Isn't that true? Para aqueles que têm problemas com o dinheiro. For have problems with money, que encontram um pacote em 100 mil dólares. Que ele não sabe quem é o dono. Né? Don't know who the owner is. Mas ele sabe que ele não é o dono. Mas ele sabe que ele não é o dono. E aí ele fica tentado a pegar aquele dinheiro. Talvez para você não é o seu problema. Você pode ver duzentos, um milhão de dólares que não é seu, que você não vai tocar. Mas para algum, algumas pessoas, se ele vê 10 dólares dando sopa, é uma tentação. Então é muito... O que que... Nos impede de ser fiéis, irmãos. o que é que nos impede de ser fiéis? Deus requer que sejamos fiéis a Ele. Deus exige que sejamos fiéis a sejamos fiéis a Ele. But às vezes, nós pensamos que é possível servir a dois senhores. Veja o que ele diz para Timóteo, versículo 4. Ninguém que milita, isso quer dizer, ninguém que está alistado para a batalha do Senhor. Ele diz no nenhum isso quer dizer alguém que está envolvido nas batalhas. Someone do Senhor. that's involved in the battle of the Lord. O que que essa pessoa faz? O que, que ou o que que essa pessoa não faz? Você está comigo aí? Are you looking at verse four? Esta pessoa não se embaraça com negócios desta vida. They don't get entangled in civilian pursuits in problems of this life o que significa isso? Então, pastor, agora eu não vou mais trabalhar porque eu não quero me embaraçar com coisas desse tipo. Sou imenso e não penso é. de não. Aqueles que não gostam do ofício de trabalhar é um é uma desculpa ótima, não é verdade? don't like working, that's a good excuse, isn't it? bem que aqui nessa igreja todos amam trabalhar. But it's a good thing that everyone in this church like working. Levantar cedo, wake up really early né? in the morning e pro trabalho enfrentar o trânsito é o que todos amam. traffic, everyone in this church né? love that. Não é verdade, irmãos? Isn't that true? Glória a Deus. Então veja bem, o que é embaraçar-se com negócios desta vida. So what is it that he means by Get entangled in Irmãos, problems of this life. Nós temos que estar atentos. So brothers, we need to be to, pay, be paying attention, to be focused. o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa está nos negócios da vida, so to of life, ele precisa estar atento, porque lá existem as armadilhas para que você seja embaraçado e se torne infiel a Deus. Ele needs to be focused because in life there are problems that can tempt, that can entangle them. Você está entendendo isso? To understand that. Por exemplo, seu patrão manda você fazer uma coisa ilícita. For, for example, your your boss tells you to do something that's illegal. E aí, o que você faz? So, what are you going to do now? Fácil, né? Faz nariz, hein? Ele diz: Se você não fizer, eu vou te mandar embora. If you don't do this, you're be fired. E aí? Tá certo? So is that right? É ele quem está fazendo ou é você quem está fazendo? that's doing, or are you the one that be doing Até que ponto nós somos fiéis a Deus? Até que ponto nós nos vendemos ou não nos vendemos? Existem coisas que nós precisamos estar atentos? Se não somente no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, lives, porque o nosso propósito é agradar a Deus e porque, não aos homens. The Nós abrimos as nossas concessões e esperamos que Deus esteja recebendo essas concessões. ou seja senhor tu sabes que esse não era o desejo do meu coração and you say lord you know that's not what i want to do mas o meu patrão mandou but my boss told me to e do e tu sabes que se eu não obedecesse ele me mandaria embora and you seu patrão mandasse você trair sua esposa So if your boss tells you to cheat on your wife, e caso contrário ele ele te bandaria embora você trairia sua esposa. And if you don't, it, he's if if you don't, he's gonna fire you. Are you going to cheat on your wife? Aí você chega para sua esposa e diz assim, meu amor, hoje eu te trai. Eu não queria te trair. And you go to your wife and tell her to no, honey. Você sabe que eu te amo. You know I love you. Mas o meu patrão mandou beijar a secretária. But my boss told me to kiss the secretary. Caso contrário, ele me mandaria embora. Otherwise, I was gonna be fired. E nós não iríamos ter dinheiro para pagar a prestação da nossa casa. Otherwise, you and, and, and we not have any money to pay for the mortgage. E a sua esposa não? Não se preocupe. And honey. you think your wife's gonna say no? No problem, honey. Não se preocupe. Sure. Pague a prestação. Yeah, go ahead and pay the mortgage, no problem. Será que seria assim? Do you think it would be like that? Claro que não. Absolutely not. Quais das irmãs aqui aceitariam isso dos seus maridos? How many sisters would accept that from the husbands? Ninguém levantou a mão. Not one raised their hands. <laughs> Pastor, você está exagerando. Pastor, you, you exa here. Eu não entendo por que nós tratamos com os homens de uma maneira e tratamos com Deus diferente. Porque por que nenhum dos homens aceita que nós cheguemos atrasado, mas Deus tem que aceitar? Why is that? No man it to be late, but God has to it? não é verdade. Isn't that true? Fala para o seu patrão. Tell your boss, patrão, hoje eu não vou trabalhar. Estou com uma dor de cabeça. Tell him, boss, I'm not going to work today. I just have a headache. Você sabe, né? You know, man. You know what I mean. Amanhã eu tô com dor de cabeça de novo. Talvez yeah. eu vou estar, patrão. Não sei se eu vou vir. And tomorrow I might have a headache again, so I might not come. Aí ele vai falar assim Me decida. Pode decidir sua vida. Tranquilo. He's going to tell you. No, go ahead. Resolve your life. É não é verdade? Isn't that true? Eu estou fazendo exemplos das mínimas coisas. I am doing, the here. Paulo está falando para Timóteo, se você se esforçar. Paul Timothy, if you give yourself, olha o versículo 3. Sofre comigo, pois as aflições como um bom saudade de Jesus. Versículo 6 diz o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Verse 6, says, the hard versículo seis diz o que trabalha deve ser o a gozar Versículo o a Versículo o But the word of God is not bound. Nós queremos uma vida cristã bastante light. We want to have a very light Christian. Nós queremos, nós queremos mamão com açúcar. Come on. Papai with sugar. Yeah. Yeah, okay. We want papai with sugar. Is there something better than this? Have you tried it? Mamão com açúcar. Esse é o meu evangelho. That's my gospel. Não sofrimento, no suffering, não é nenhum problema, no problems. Qualquer problema consegue me parar? Any problem is Por quê? Porque Deus entende. Because God understands. Eu não estou dizendo que Deus não é misericordioso. I'm not telling you that God is not merciful. Mas você sabe para quem que Deus é misericordioso? But you know To God is você acha que Deus é misericordioso para todos? O que você acha? To você já conseguiu encontrar na Bíblia os versículos que falam sobre a misericórdia de Deus? Have you seen the verses in the Bible that talks about the mercy of Abra sua Bíblia no Salmo 25. Open your in 25. Pastor, essa palavra é muito dura. Não estou gostando. Sim, Pastor, harsh with your word. I'm not liking this. Se eu continuar pregando assim, Pastor, eu não sei se eu vou continuar vindo à igreja. If you continuar preaching like this, I might not come back to church. Como é que vai ser? Eu vou procurar uma igreja, Pastor, onde a mensagem é doce, mamão com açúcar. I'm going to look for a church that has a very light message. Ah, o senhor, me faz sentir tão mal, pastor. me feel so bad, pastor. Eu venho para a igreja para receber uma palavra de alento, de alegria, sair daqui cheio. To to a of of gladness, not... Mas aí o senhor acaba comigo, pastor. You go ahead and just me like this, pastor. Não, essa palavra não é para você se você não está vivendo a sua vida desse jeito. So you a sua parte vai chegar, espera um pouquinho. O time will come. <laughs> Você abriu a sua Bíblia no Salmo 25, irmãos? Open your Bibles on Psalm 25. Sim ou não? Olha o versículo 10. Verse 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Olha que maravilha. Se eu fosse pregar metade da palavra, da, só das coisas boas, eu ia ler só essa parte do versículo. Se eu fosse, se eu fosse para pregar só sobre as boas coisas, eu só leria esta parte do versículo: todas as verdade, as veredas do Senhor, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem? Para aqueles que fazem o quê, irmãos? guardam os seus consertos, guardam a sua aliança, guardam os seus testemunhos. So those keep Para quem que é a misericórdia do Senhor? So Para quem é fiel, irmão? Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. God is a God of alliance, of Ele, Ele tem uma aliança conosco. He has an with us. É o que de fato nós queremos transmitir nessa noite. Eu não quero deixar você mal. Eu quero que você se sinta bem. I want you to feel good. Dizendo: Senhor, assim, eu serei fiel, fiel, fiel. Saying, Lord, I will be faithful, faithful, não importa faithful. o que aconteça. What é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo eu sofro, eu sofro todas as coisas até prisões. He's Timothy, I I've even been to jail here. Porque Paulo tinha um compromisso com Deus. Because had a pact, an with God. Aos Coríntios ele diz: Ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é por Porque a mim diz ele, me foi imposta esta obrigação. Because to me was given this obligation. Mas ele diz, mas se eu fizer but if I do that, de má vontade, unwilling, não, não receberei nenhum galardão, nenhuma recompensa. I will receive no blessing at all. Mas se eu fizer de boa vontade, but if I do that with gladness, eu terei muitas recompensas. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa Eu noite. Tonight, você quer receber bênçãos do Senhor? Do you want to receive blessings from God? A palavra de hoje está falando sobre a bênção do Senhor sobre os fiéis. O Espírito de hoje Telling you about God's blessing, a bênção, on the ones are a bênção do Senhor é para os fiéis. God's are the, ones are, are to the ones that are faithful. Quando você olha a vida de alguém que é abençoado, você nota a diferença. When you look at someone's life that is blessed, you see the difference. Você diz, puxa, como o André é abençoado? How André, how André is. Não, Não é verdade, irmãos? Isn't that true? Eu queria ser abençoado como André. I wanted to be handsome, like, I mean blessed like André. Mas às vezes a gente, but sometimes we, às vezes a gente pensa assim: Senhor, por que que ele é tão abençoado e eu que sou tão fiel não sou abençoado? But sometimes we think, God, why is he blessed and I'm the one that's so faithful and I'm not as blessed? Será que Deus é infiel? Do you think God is unfaithful? Será que Deus é injusto? You think he's unjust? O que você acha? What do you think? você acha? Que Deus Será que Deus cometeu um engano? Mas às vezes a gente coloca Deus numa situação que parece que Deus se enganou. But sometimes we a Senhor que Tu deste uma esposa tão bonita, o pastor Ilan e olha a minha. <risos> that? É por you, isso, you may ela think God tá why, well God why do you give Pastor Ilan such a beautiful wife and look at mine? Aproveitei yeah, que ela não está aqui, que ela não vai descer. I know she's not here, so she won't be full of pride. <risos> Veja bem uma coisa versículo 11 de 2 Timóteo 2 Paulo diz assim so, um, 11, oh, 2 2. Preste atenção, a palavra Be fiel attention. é esta: que se morrermos com ele também com ele viveremos. É uma promessa. Então, so the, a promise. The saying is trustworthy for if we have died with him, we also live o Que significa essa palavra? So Lembra que Jesus disse: "Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Lembra o que the disse, if you want to follow me, go ahead and deny yourself, get your cross and follow me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, Because the one that wants to save his own life perder vai perder a we'll sua vida, lose it. <risos> mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, que vai acontecer? What is Salvará a sua vida. We'll have his life saved. Eu sei que nessa hora muitos dos irmãos gostariam de estar em outro lugar. I know that at this time a lot of, a lot of you would like to be in different place. É verdade, isn't that true? Talvez com assim como uma lata de coca-cola do lado, With, uh, can of Coke next to you, talvez um suco gelado, nice cold juice, e uma tela bem grande, a big screen TV, TV, de 80 polegadas, 80 -inch screen, curtindo o jogo do Broncos, watching the Broncos game. <risos> Mas algo mais forte trouxe você para este lugar e não foi o pastor Lamarg. Mas algo stronger forte you here and e was not o pastor. Não é verdade? Isn't that true? Porque se alguém veio aqui para ver o pastor Lamarckis, coitado de você. If came here to see são nesses weapon, momentos que nós morremos. there is the time when we die. Nos momentos que nós rejeitamos a tentação, nós morremos. When we temptation, that's when we are Quando nós rejeitamos qualquer coisa por aquilo que Deus propõe para nós, nós morremos. When we reject anything for God, That's when we are não se engane e não queira viver as duas coisas porque não dá, não, não, não funciona. Not, not lords Mas ele diz aqui que se nós morrermos com Ele, também com Ele viveremos. But it says here that if we have died with Him, we also live with Him. E fala mais alguma coisa de Deus aqui? And Se sofrermos também com Ele, reinaremos. 12 we Se o negarmos, agora aqui é essa parte que ninguém gosta. If né? we deny Him, and a que que lot of people ele, don't like what says next. O que, que ele vai fazer, Parece que não combina com o Evangelho mamão com açúcar. He also will deny us, and that doesn't seem to combine with the all happy gospel. Combina? Não, Deus Does nunca, it match? Não, Deus nunca nega ninguém. Says never aqui, irmãos. But right here. Quando é que nós negamos? So, when is it, when are we God? Quando nós simplesmente queremos satisfazer a nós mesmos, when we want to satisfy our own, when we please ourselves, e não a Deus, and not God, estamos negando, we are denying. Se him. o negarmos, Ele nos negará, and if we deny Him, He will also deny us. Se formos infiéis, if we are o que que acontece? Ele permanece fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. If are, yeah, if are he will still faithful. Mas a que é que Ele permanece fiel? And a to, sua infidelidade? To what is He going to remain to? E qual é a sua palavra? To his word, and what is his word? A sua palavra é se is, ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. If you listen to the word of your Lord, Lord of your God. todas essas bênçãos virão e te alcançarão. All these blessings will come and reach you. Mas diz mas se você simplesmente não obedecer à minha voz, diz o Senhor. Mas the Lord says if you do not obey my voice. Essas maldições virão e te alcançarão. All these curses will come and reach you. Essa palavra é minha? Is this my word? Essa palavra é de quem? Whose word? É de Deus, irmãos. Se nós formos infiéis, if we are unfaithful, tudo o que Ele falou que aconteceria, that he said was going to happen, em decorrência da nossa infidelidade, virá sobre nós. Will to us. O mesmo Deus que é fiel, the same God that's faithful, para cumprir a bênção na nossa vida, to give us é também fiel para cumprir. Porque ele prometeu que aconteceria se não formos fiéis. It is also faithful to allow the things that he said were going to happen if we were not faithful to him. Porque diz, ele não pode negar-se a si mesmo. Because verse verso says, for he cannot deny himself. Significa negar-se a si mesmo? So what does that mean? Deus não pode negar a sua própria essência. God Deus não pode dizer uma coisa e depois fazer outra coisa. Não é que ele não, é sober, não seja soberano para isso. Mas é porque ele é fiel. Mas não é difícil ser fiel a Deus. Porque quando Paulo começou a falar a Timóteo, no capítulo 2, talking to Timothy in the beginning of chapter 2. What is it that he said? Tu pois filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. So what is Paul saying here? Na minha força, in my strength. Eu não consigo. I can't do it. Mas na força do Senhor. In strength, posso todas as coisas em Cristo que me Jesus. Deus, dá-me força para ser fiel. God, gave, gave me strength to be faithful. É muito clara a voz de Deus. very clear Às vezes nós queremos confundir a voz de Deus com a voz do homem. At other times we want to confuse God's voice with man's voice. E às vezes nós rejeitamos a voz de Deus que está no homem. A Você entende o que eu digo quando Deus usa alguém, quando Deus usa o profeta, quando Deus usa o pastor? Do you know what I mean? When, when, when God uses a prophet, uses a pastor, Então nós Queremos dizer que não entramos em obediência porque aquele é o homem. Aquele não é Deus. To, say, oh, no, God, Mas nós precisamos entender a voz de Deus but de acordo in, com as escrituras. Se você ouvir a voz de Deus. Voice, se você obedecer a voz de Deus. God's voice, você verá. Os resultados na sua vida. You see the in your life. A paz de Deus. Para o momento da tribulação. In the moment of tribulação. A força de Deus no his momento da tentação. In the moment of A alegria do Senhor em meio à tormenta. In his in, in, all the Será problems. que isso é possível? Think that's é possível. Is. Porque Deus Because não God, é o homem. Ele é poderoso. Deus pode todas as coisas. God can do all things. Deus pode mudar sua vida. God can change your life. Você acha que a sua vida tá boa? O Que você acha da sua vida? Talvez o que você acha não importa muito. What you think may not matter. Mas o que importa é o que Deus acha da sua vida. But what matters is what God thinks of your life. Olha a sua vida no espelho de Deus. Look at your life through God's mirror. Esse é o espelho de Deus. The Bible is God's mirror. Esse tem o um padrão para você. It gives you the standard. Não pode ser de acordo com a sua visão, mas tem que ser de acordo com a visão de Deus. Your life cannot be according to your vision, but has to be according to God's vision. Fidelidade ao Senhor. Faithfulness, fidelity to God. Devoção ao Senhor. Devotion. que ser uma constante na nossa vida. Has to be a in our life. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. We need to have an with God. Nós precisamos ser fiéis ao we Senhor. Need to be to the Lord. Se formos fiéis, if we are faithful, se formos fiéis ao Senhor, o que acontecerá? What is going to Ele abrirá happen? o seu tesouro do céu. He will open his from a bênção do Senhor. His a saúde. His health, a saúde. A provisão. Provision, a alegria. A vida espiritual. Na plenitude do Senhor. The life plenitude of the Lord. Você crê nisso? Do you believe that? Deus tem a totalidade da bênção para nós. God has 100 of for you. Não estou pregando o paraíso, nem o céu na terra. Não estou paradise na terra. Mas estou pregando Deus com você ao I seu am lado. Preaching God right next to you. O Emmanuel, Deus conosco. God Emmanuel, God with us. Isaías diz, "O seu nome será Emanuel." Isaiah says, his name will be Emmanuel. Que significa Deus conosco? That means God with us. Seu nome será conselheiro. His name will be counselor. Deus forte. Strong God. Pai da eternidade. Eternal Father. Príncipe da paz. of peace. Que aleluia, que glória, que What maravilha. A What a que bênção. What a Eu convido vocês. Eu convido vocês. A serem fiéis a Deus. To be to God, e desfrutarem 100% do que Ele tem para a 100 Queridos, não you. fique satisfeito com migalhas. Do not be with, with things, não fique satisfeito leftovers. simplesmente com gotas de bênçãos do Don't Senhor. Be satisfied with drops of from the Lord, mas se contente na plenitude do Senhor. Deus... É completo. God is complete. E nos chamou para sermos seus filhos. He us to be his children. Seus filhos. His children. Herdeiros de Deus. Não é maravilhoso? Isn't that Quando nós herdamos as coisas de Deus, When we the from God, nós vamos herdar. We're going to inherit Hoje. Today, não é para amanhã, é hoje. It's not for tomorrow. Você crê nisso? Do you believe that? Quantos estão herdando com Deus? Quantos serão? How many want to inherit these things from God. Vamos ficar em pé, e vamos. Let's go ahead and, and stand up, please. Feche os seus olhos. Go ahead and close your eyes. Deus te louvamos, Espírito de Deus. God we praise you, Holy Spirit. Renova as nossas vidas. We new our lives. Faz nos fiéis. Make us faithful. Servos. Servants. 100% entregues à tua vontade. Renovas nossas forças para sermos fiéis. Não queremos ser parcialmente fiéis. We don't want to be partially fiéis. Mas queremos ser totalmente fiéis, want to be totally fiéis em Lord. todas as coisas na nossa vida, in our lives, o nosso servir. Nossa servitude no serviço do Senhor, do God service. No culto in the, in, in, at church. Na adoração, in the worship, no worship. Do louvor, no praise. Em todas as coisas, ó Pai. Things, Lord. Fala conosco, Deus. Speak to us, Lord. Mostra-nos onde estamos sendo infiéis. where we are being unfaithful. Vem, Senhor, e transforma nossa mente. Can, Lord, transform our minds. Não de acordo com o nosso pensamento, mas de acordo com a tua palavra. Tu és o nosso Deus. To a, to, you are our God. Tu és a nossa rocha. You are rock. Tu és a nossa fortaleza. You are a a fortress. fortress. Eu te louvo, Pai. I praise you, Lord. Derrama do teu Espírito sobre nós. Rain your spirit over us, Lord. Enche-nos da tua alegria. Give us your happiness. Olha para os fiéis, Deus. Look at the faithful ones, Lord. E cumpre a tua palavra. And follow through with your word. Que os fiéis sejam exemplos para que todos se tornem fiéis. So that the faithful ones be examples so everyone will become like Dá-nos dá esse desejo de fidelidade. Dá-nos a força de sermos fiéis. Ensina-nos a to be Ensina exercitarmos antes que chegue o momento de ser necessária. Usar a nossa força. Porque, Senhor, Because, Lord, Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso escudo é a nossa força tu és a nossa fonte você pode adorar o Senhor irmão. you can you can praise the lord right now se você reconhece a bênção de Deus If sobre you a sua recognize vida adore-o se você quer ser fiel a Deus abra a tua you boca want e declare, to be faithful go ahead and abençoe, pray, open your mouth louve Senhor praise, worship, ele the lord. é digno da nossa he adoração he is worth of all worship ele é fiel irmãos faithful, Ele não pode ser infiel he, he be Basta que cumpramos com a nossa parte da fidelidade A nossa aliança De fidelidade with com o nosso pai our of with the Como Lord. uma esposa sem mancha As a, with the wife, Pura pure, Pronta para se apresentar diante dele Before the Lord, nossas vidas. Bless God our lives. restore our nossas forças. Traz alegria, Pai, Bring dessa Traz encorajamento, Senhor. Bring encouraging. Encouragement, Lord. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Não deixa que ao sairmos desse lugar esqueçamos das palavras que são ditas neste púlpito. Não deixa, Senhor, que o conforto e a comodidade roubem, Pai. Na atenção da nossa fidelidade a ti, Senhor. Não deixe que sejamos distraídos com outras pequenas coisas, Deus. Não, não queremos amar este mundo, Senhor. Nós queremos amar a ti somente, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, enche-nos, Senhor, deste amor. More. So we ask you to fill it faz-nos faz faz apaixonados por ti, pela tua obra more, Senhor more in love with your work, Lord. levanta uma igreja que te ama levanta uma, que a te servir, levanta uma igreja que está disposta a te servir Deus oh Deus e não que sejamos servidos Deus the, we don't want to be served, não Lord. queremos estar simplesmente satisfeitos satisfeitos mas queremos te satisfazer we Senhor want to satisfy you, Lord. sabemos que quando te Satisfazemos, Senhor we know when we please you, Lord. Tu vem e enche os nossos corações you come de and paz you fill our heart. Tu enche a nossa vida our de lives alegria with E eu happiness. te louvo e te exalto I praise and exalt Em you, nome Lord, de Jesus, in the name of Jesus. Amém Amen. Pode sentar, irmãos